Quanto tempo. tempo nesse lobby, velho esse lobby Sei lá, velho Me desculpa Meu Deus, aí é sim É, e aí, gente Como é que vocês estão, família? Acho que vocês já me viram jogar de tudo nesse canal, velho Menos Sky Wars da Hypixel É, mano Eu percebi que, tipo Minecraft tá virando um jogo muito entediante Isso é um dos motivos Parar de gravar Porque, mano, tipo Honestamente, não tem graça mais Tipo, é sério Mano, hoje em dia, tipo De 10 partidas é, nove pessoas vão estar citadas, é a única pessoa que não vai estar citada é você eu não tem graça mais Nossa não é isso mesmo Pior que, além de nunca ter jogado Sky Wars do Hypixel Um bagulho que eu sempre quis jogar em vídeo, eu nunca joguei Skywars do Mosh Se O da minha textura até da hora de noite Puta esse céu não sabe esse daqui pra frente vai ser minha próxima textura Eu vou lançar eu já devia ter saído Mas como sou vagal, nunca aconteceu você é um filho da mãe Nossa, velho, eu também sou o pior jogador do... Eu literalmente ajudei o cara o cara vai lá e me mata Beleza, tinha que ser ultra, meu filho da... Mano, olha isso aí velho Obrigado, Fênix Fênix é o mesmo cara que fez o recorde da textura do Cleal E aí, velho, olha aqui Que cena linda Mas se ela nunca teria... Queria ter sido assim sido sido youtuber ausente traz vídeo Toda vez que eu fiquei sem... Sem trazer vídeo por um tempo Foi só resumido em... No sovagal por isso que não tem vídeo dando várias coisas E só estão comendo meu tempo, minha paciência, meu tudo Puta que pariu Bom Dazai, como é bom <risos> Fica distorcido Eu, Obviamente não vou fazer um... não vou ter vergonha Eu vou tomar vergonha na cara e fazer uma coisa que não é só pack Folder Porque pelo amor de Deus quem faz Pack Folder como especial de inscrito, tipo, é realmente tá sem ideia de conteúdo mesmo. Ai, puta que pariu. Declinar, obviamente. Agora não declinar ela. É. É assim que joga Sky Wars, né? Tá muito sem graça jogar esse jogo. Beleza, eu vou jogar um Sky Wars. Pega uma partida onde ou tem um cara de no meio, perde, aí na próxima você não chega no meio, aí você perde, aí na próxima você não chega. No meio não vai querer fazer isso, né? Pelo amor de Deus, né mano? Respeito a minha história. Muito engraçado você, né? O cara ficou realmente com o do que eu fiz. Eu tenho speed. A- ah! por... É por esse tipo de coisa que eu acho muito foda jogar Skywalk. Porque aquele cara ia assim, ser uma puta numa free kill. Ele tava médio, média, a acumular apenas pontos a mais. Vocês estão fazendo isso, irmão? Deve ficar, mano. Tá ah, é. lá, mano, fazer a textura da hora. Fazer as textura mais da hora do game, hoje em dia, né? É lá, muito da hora fazer vídeo fã. Falando... Mas né? Tá bom? Tinha é menos pote, baby, eu tô jogando igual uma jamada Esse que é um bagulho da hora de aprender Eu vejo que muita gente que joga pote nunca ensinou Você nunca vai querer ser o primeiro a usar Se você for ser o primeiro, você pra gente vai jogar agropro. Ai, puta que pariu!